Comprovação dos gastos. Vamos falar sobre como os gastos deverão ser comprovados. Bom, deve ser sempre realizada por documento idôneo, por óbvio. Sem emenda, rasura, com data de emissão, descrição o mais pormenorizada possível, o valor da operação... O CPF, o CNPJ, do emitente e do destinatário, aquilo que nós conversamos anteriormente, você sempre verificar todos os dados daquela nota fiscal, vincular aquela, aquele contrato, aquela nota fiscal que está fazendo o pagamento daquele gasto que foi contratado. E a, veja essa observação que está aí na tela. A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido. Nós já falamos sobre isso lá atrás, quando a gente mencionou os detalhes do material impresso. Mas isso, por vezes, é esquecido e há questionamentos em diligência. Eu recomendo que você tenha sempre um modelo... Né, uma, uma, uma, um, um, um, um exemplar daquele material que foi produzido na gráfica para que você possa ter aí essa comprovação que por vezes é exigida. Existem outros meios de prova que a Justiça Eleitoral também vai poder solicitar. Ela vai poder pedir o contrato, o comprovante de entrega do material ou da prestação de serviço, Aí a gente recomenda que vocês fotografem o recebimento do material, que vocês filmem se achar que é adequado, vai montando o seu dossiê probatório. Vai deixando lá salvo, faça muitos backups dos seus materiais, dos seus documentos de campanha, para que se por acaso for solicitado, você possa ter ali para apresentar. Comprovantes bancários de pagamento. Às vezes são exigidos até os recibos, né? é feito o pagamento de uma nota fiscal e em alguns casos são exigidos, são exigidos recibos daquele fornecedor para aquele pagamento que ele recebeu daquela nota fiscal emitida na contratação de algum serviço ou de algum material é, que tenha sido é, preparado. Para os partidos pode ser exigido guia de recolhimento do fundo de garantia, informações previdenciárias da GFIP. Isso vai depender do analista, da irregularidade ou do indício que for ali detectado e aí candidatos e partidos podem ter mais documentos exigidos para a apresentação. Quando for dispensada... A emissão de documento fiscal, por exemplo, em locação de bens móveis ou imóveis, pode-se fazer recibos quando esses serviços são prestados por pessoas físicas. Aí é importante que nesses recibos vocês tenham a emissão, a data da emissão, o endereço, descrição, valor, CPF, CNPJ, tudo certinho. Há, ah, inclusive, a gente sabe aí na campanha, que alguns emitem aquela nota fiscal avulsa, vai lá na prefeitura e emite uma nota fiscal avulsa ali daquele serviço prestado. Ótimo se você tiver isso. A justiça eleitoral, ela poderá sempre exigir a apresentação de elementos adicionais que provem e comprovem que a entrega do produto contratado aconteceu e que houve a efetiva prestação daquele serviço ali que foi declarado. Então, vocês já viram que eu falo o tempo inteiro sobre a comprovação da materialidade dos gastos, porque eu sinto também que a cada eleição temos mais e mais exigências dessa materialidade. Então, com essa quantidade muito maior esse ano de fundos públicos, acredito que a linha... Continuará sendo essa na exigência de documentação comprobatória. Então você já sabendo disso, já se organiza e planeja aí com a sua equipe de trabalho como é que vocês vão estar atentos a cada passo, né? lembrando aquilo que eu falei lá atrás da nota fiscal, que existe um prazo para que ela seja cancelada, se tiver algum erro, algum equívoco, e muitas vezes você depois não consegue mais achar o fornecedor ou se acha, ele não está nem aí para você, principalmente se for candidato não eleito. Se for candidato eleito, aí vamos dizer que a atenção é diferente, né? Então, cuide para que você não passe aí nervosos e raivas por fornecedor que não lhe dá mais satisfação na hora que você está lá desesperado para prestar informações nas diligências da Justiça Eleitoral. Existem algumas comprovações né, na norma que elas exigem alguns detalhamentos. Veja que os contratos dos advogados contadores, né? administradores financeiros entram aqui nessa comprovação dos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião. Olha o que exige que a identificação no seu corpo ou em relação anexa de terceiros que se, tenham sido contratados ou subcontratados. Então, se você contratou uma empresa de publicidade, se você contratou a consultoria, pesquisa de opinião, você vai ter que ter, no caso de ter havido né, subcontratados ou contratados ali, ter aquela relação daqueles nomes e prova material da contratação. Os números daqueles processos, aquele material de publicidade que foi preparado, a troca de e-mails, né? a concepção da coisa, toda a conversa que foi realizada. Gente, todo e qualquer detalhe que você puder ir registrando, salvando, para a hora que isso possa ser ali solicitado você ter de pronto. Lembre que as diligências te dão apenas três dias e quando pede inclusão ou retificação, né? alteração em contas retificadoras, tudo vai ter que ser feito naqueles três dias. Até que você né, sofra, ali, é, vamos dizer assim, que você supere o impacto. Né? Porque às vezes elas chegam com dezenas de folhas, centenas de páginas e você já fica meio atordoado. Então, até você superar o impacto você vai perder um tempo grande entendendo o que está sendo solicitado. Antecipe-se na comprovação material do que você puder. Gastos com passagens aéreas. Vai ser exigido a apresentação da fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, informação sobre os beneficiários, datas e itinerários, apresentar os cartões de embarque, e aí a norma diz que é vedada a exigência de qualquer outro documento. Mas, se a Justiça Eleitoral solicitar outro tipo de documento, você vai providenciar sim. Você não vai dizer que é vedada a exigência, porque você vai querer esclarecer a regularidade daquele gasto, né? Então, fique atento ao que a norma já traz para que você fique né, é, tranquilo sobre a comprovação de gastos com passagens aéreas.